e os padrões, em geral, eles, eles trazem isso, eles explicam isso, né, na própria é, descrição dele ali, quando você está lendo, estudando, né, tem informações sobre isso, beleza?